A Honda apareceu na lista de inscritos da FIA para o fornecimento de motores a partir de 2026 na Fórmula 1. Mas espera aí, para quem ela vai fornecer esses motores? Ou vende equipe própria? O que está acontecendo? Dá para confiar na Honda?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 Muito bem, no final da última semana, a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, publicou uma lista com seis montadoras que desejam fornecer motores para a Fórmula 1 a partir de 2026, quando muda o regulamento das unidades de potência. As unidades serão mais sustentáveis, mais simples e principalmente mais baratas. E nessa lista apareceram nomes, claro, que já eram esperados, como a Mercedes, a Ferrari e a Alpine. Apareceu o nome da Audi, claro, que já tinha manifestado a intenção de entrar na Fórmula 1, já iniciou os negócios através da Sauber, hoje é Alfa Romeo. A Red Bull, que na última semana também fez um anúncio que criou grande barulhinho na Fórmula 1, que foi a associação com a Ford e a Honda. A Honda também manifestou o desejo de permanecer na Fórmula 1 depois de 2025. Isso porque até 2025 ela tem um acordo com a Red Bull para o desenvolvimento das unidades de potência. Mas espera aí, para quem a Honda vai fornecer esses motores? Como vai ser isso? Ou ela vem com uma equipe própria? É muito estranha essa movimentação da Honda por conta da hesitação que a montadora japonesa já mostrou ao longo da Fórmula 1 e nos últimos anos também. Então, será que é uma montadora confiável nesse sentido, já que ela foi, voltou, saiu, voltou atrás de novo e agora quer permanecer na Fórmula 1? Porque essa história da Honda já vem de muito tempo, mas eu vou lembrar de uma história mais recente E que é um dos símbolos dessa hesitação da Honda Que foi quando ela saiu ali entre 2008 e 2009, lembra? E deixou o espólio na mão do Ross Brown A troco de nada, de banana Ela decidiu sair por conta da crise econômica e tudo mais E aí o Ross Brown transformou a equipe numa equipe vencedora Ele tinha um projeto vencedor Ganhou o campeonato daquele ano com o Jason Button E depois vendeu por milhões, a equipe para a Mercedes. Mais tarde, quando a Fórmula 1 decide, então, mudar esses motores, em 2014, para motores híbridos, V6, turbo e tudo mais, a Honda leva um ano ainda para voltar para a Fórmula 1, uma parceria com a McLaren, costurada por Rondês. Só que essa primeira entrada da Honda não deu muito certo. Foi bastante desastrosa. Veio o Fernando Alonso falar que o motor da Honda era GP2, enfim, deu tudo errado. E a associação entre as duas acabou sendo encerrada, né? De maneira até traumática. Porque a McLaren preferiu ir atrás da Renault a ganhar os investimentos da Honda, né? Isso é muito emblemático. E a Honda acabou encontrando na Red Bull um lugar para desenvolver dentro do espectro mais vitorioso da Red Bull, conseguiu desenvolver o um motor. Só que decidiu sair da Fórmula 1, lembra? Em outubro de 2020, a Honda falou assim, ah, não quero mais, Esse 2021 vai ser o último ano, vamos sair porque também a gente está procurando motores elétricos, muito interessada nessa tecnologia e tudo mais. Só que o que aconteceu em 2021? Sim. A, a Red Bull acabou campeã entre os pilotos com Max Verstappen e a Honda que voltou atrás e aí numa nova conversa com a Red Bull decidiu continuar ajudando a Red Bull no desenvolvimento não tem lá o nome Honda mas ela tá associada à Red Bull até 2025 e depois quer continuar mas essa hesitação da Honda Pode ter sido também que forçou a Red Bull a procurar novos investimentos, novos associados, por exemplo, ela tentou a Porsche antes, mas o negócio com a Porsche não deu muito certo, porque a Porsche queria comprar a Red Bull ou parte da Red Bull, não era o que a Red Bull queria, e a Red Bull encontrou um negócio mais interessante com a Ford. Muito bem. E a Honda agora fica sozinha. E para quem ela vai fornecer? Quem do grid pode receber esses motores? Não tem muito espaço, não vejo muito espaço para a Honda. Talvez o Williams, ou comprando a Williams, ou através da McLaren um retorno da McLaren acho muito difícil então resta assim ou uma equipe própria dentro desse aspecto em que a FIA quer novas equipes ou uma associação com Andretti que parece também muito louca né diante do acordo da Andretti com a GM através da Cadillac mas o fato é que Andretti tem uma ligação muito grande muito intrínseca aí com a Honda lá nos Estados Unidos esse é o cenário para a Honda então na Fórmula 1 mas dá para confiar diante de tantas hesitações diante de tanto e vem da Honda Eu tenho minhas dúvidas E você? deixa aí nos comentários Para mim é confusão Antes de encerrar esse vídeo peço de novo Inscreva-se no nosso canal Acione o sininho e deixe um like Eu volto no próximo vídeo Tchau